Você já sentiu aquele aperto no peito, a fadiga constante e a dificuldade para realizar atividades simples do dia a dia? Esses sintomas podem ser indicativos de algo mais sério, como a diabetes. A diabetes é uma doença crônica que pode causar sérios danos ao corpo se não for tratada adequadamente. Além disso, pode levar a complicações graves, como a perda da visão, doenças cardiovasculares e insuficiência renal. Não permita que a dor e o sofrimento sejam parte da sua vida. Neste vídeo descubra como prevenir e tratar a diabetes. Vamos a um passo a passo para a cura natural da diabetes. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Agora vamos ao vídeo. Passo 1 – Conheça os sintomas Fome excessiva Sede constante Aumento de peso Fadiga Visão turva Infecções frequentes Entre outros. Passo 2 – Consulte um médico, o diagnóstico de diabetes deve ser feito por um profissional de saúde. Exames de sangue são realizados para verificar os níveis de açúcar no sangue. Passo 3 – Adote uma alimentação saudável, inclua alimentos ricos em fibras, proteínas e gorduras saudáveis na sua dieta. Evite alimentos açucarados e processados. Passo 4. Mantenha uma rotina de exercícios. Atividade física regular ajuda a controlar o açúcar no sangue e a prevenir complicações da diabetes. Passo 5. Controle os níveis de açúcar no sangue. Medições regulares de glicemia são importantes para acompanhar a evolução da doença e evitar complicações. Passo 6. Mantenha um estilo de vida saudável, evite o consumo excessivo de álcool, mantenha um peso saudável e durma bem. E o sétimo passo é, suplementos naturais, alguns suplementos como a vitamina D e o magnésio, podem ajudar a controlar a diabetes. Mas é importante consultar um médico antes de começar a tomar suplemento. A diabetes é uma doença que requer cuidados diários para manter os níveis de açúcar no sangue sob controle. No entanto, com uma alimentação equilibrada, atividade física regular e hábitos saudáveis, é possível prevenir complicações e levar uma vida saudável e ativa. É importante que pessoas com diabetes busquem ajuda médica para um tratamento adequado you <laughs>